Desde o segundo semestre do ano passado, dois mil carteiros que trabalham nos estados atendidos pelo SEDEX 10 estão utilizando smartphones para atualizar as entregas em tempo real. Confira esta novidade na reportagem de Celina Paiva. Dona Raimunda já esperava receber uma encomenda endereçada para Mateus, um amigo da família. Ele fala para mim assim, olha, chega hoje ou amanhã? Eu não sei a hora, mas vai chegar, um, aí você, se você tiver, você pega para mim. Esse rastreamento pode ser feito através do site dos Correios. E desde o ano passado, o serviço ficou ainda mais dinâmico. É que 2 mil carteiros de 14 estados, além do Distrito Federal, passaram a usar smartphones para informar a entrega das encomendas no destino final. O sistema funciona da seguinte forma. O telefone conta com um aplicativo conectado ao sistema dos correios. Ao chegar no endereço de entrega, o carteiro checa os dados e enquanto o cliente assina o recebimento do objeto, o profissional faz a leitura do código de barras impresso no pacote. Assim, as informações sobre aquela encomenda são atualizadas. Essa nova ferramenta facilitou muito a rotina de trabalho do Marcelo, que é carteiro há 10 anos. Essas inovações tecnológicas caminham a passos largos, então a empresa cada vez mais que começa a investir nesse procedimento, nesse tipo de, de, de informação, a, ajuda, agiliza nossas atividades e traz mais comodidade né, aos nossos clientes. A volta para prestar conta dos objetos, a gente ganhou bastante tempo com a ferramenta nova. Né? Essa economia de tempo no trabalho do carteiro chega a 50 minutos por dia. De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Infraestrutura dos Correios, Antônio Luiz Fusquino, até o final do ano essa iniciativa vai ser ampliada. Assim, os quase 60 mil carteiros que trabalham com entrega de objetos rastreados devem receber um smartphone. A empresa espera melhorar a qualidade de informação das entregas, uma das principais reclamações dos clientes. Hoje os, os, os usuários de encomenda, tanto o destinatário quanto o remetente, já se valem do, do atual sistema de rastreamento dos correios, mas com o smartphone essa informação, principalmente na última milha, ela fica mais precisa agora. O uso dos smartphones vai possibilitar que os correios adotem, ainda esse semestre, o sistema de interatividade postal. Ele vai permitir, por exemplo, que o usuário seja informado sobre a data de uma entrega, podendo confirmar ou reagendar o serviço.